Começou mais um The Out na Austrália? Ah, não, não, não. Eu vi tanto disso. não, oh, Pode começar então, não, não. Começa o vídeo então, vai, Ayrton. Então. Não, não, não tem vergonha. Salve, rapaziada. Começou mais um The Out na Austrália. Como o The Out convida hoje. Hoje nós vamos falar das perguntas mais frequentes no nosso canal. <risos> Welcome aboard and board Check it out. <risos> galera, mais um Diotes na nossa hora, com a Twizy começando para vocês e eu tô aqui com o Douglas mais uma vez. Vocês já conhecem o Douglas, né Douglas? É isso aí, Douglas, Alfa, é... cara, tudo bom com vocês? Douglas é o nosso gerente de vendas, customer service, bombril, tudo que a gente precisar aqui nesse dessa agência maravilhosa. <risos> a gente fala com o Douglas. Então, esse vídeo a gente veio falar para vocês sobre algumas dúvidas frequentes que a gente ouve muito nas chamadas, né? Quando a gente faz as ligações por Skype e tudo mais. Então tanto eu como Douglas, somos consultores, né, da Too Easy. Então, a gente ouve muitas essas dúvidas de vocês e a gente veio aqui para dar uma esclarecida para o pessoal, né? É isso aí, vou ajudar vocês esclarecer essas dúvidas. A primeira coisa que todo mundo me pergunta, né, e para você também né, me perguntar muito isso é sobre o tempo de planejamento que você tem que ter do seu intercâmbio. A gente sabe que, né, é um planejamento que você tem que ter, que é um dinheiro alto que está investindo. Mas também não precisa planejar isso com 3 anos de antecedência. <risos> não precisa planejar com tanto tempo. assim Sim, sabe? sim. Você né? até pode almejar fazer o intercâmbio, mas para você iniciar todo o seu projeto, você pode começar isso aí quase que em cima na hora de viajar. Não tão em cima também, entre em contato com a gente um pouco antes. Mas se você está pensando em fazer o seu intercâmbio em 2019, você pode planejar, você pode pesquisar, a internet está aí para isso, para você pesquisar, só que para entrar em contato com as agências, tem que entrar em contato o mais próximo possível, porque daí você vai ter valores atualizados, você vai ter informações atualizadas, porque senão você vai ligar para gente hoje e você quer vir em 2020, você vai ter informações que provavelmente estarão desatualizadas quando você chegar em 2020, então você na verdade vai customizar o seu tempo, você vai ter menos trabalho se você fizer isso. É, tem algumas diferenças assim, do pessoal que... Ah, mesmo que você queira vir em 2019, é, existem dois, dois tipos né, de pessoas. Aquela que quer é vir em 2019 e já quer começar a pagar aí, o intercâmbio gente. e fazer um pagamento né, de dois anos aí. Aí é outra coisa. A partir do momento que você começa a pagar o seu intercâmbio, você está matriculado em uma escola, os preços eles não vão mudar, né? Porque todo ano os preços das escolas mudam. O preço de seguro-saúde altera. Então, tem várias coisas que vão mudar para 12 meses para frente do que você está fazendo no seu intercâmbio. Então, se você não tem a sua ideia de começar a pagar nesse ano, para você vir daqui a três anos, uhum. faz o seu planejamento, pesquisa vídeos, vê vídeos, vê blogs, vai estudando a Austrália, mas não adianta você ir sair fazendo orçamento por aí se você não tem intenção de se matricular sim, sim. e de começar a pagar, porque os preços eles mudam muito, galera. Então, para quem tá querendo vir em 2018 já dá para começar a planejar, já dá para a gente começar a orçar, né começar a fazer matrículas, etc. Né? Se, se, se vocês terem que começar a pagar esse ano, dá para fazer essas coisas, porque aí os preços eles congelam para o ano que vem. É. Né? É é porque sentido. você vai especular valores que vão estar desatualizados quando você for realmente fechar. Agora, como ele falou, se você for fechar esse intercâmbio, aí entre em contato conosco. Não importa se for para 2025, sem problema. Não precisa ser tão longe assim. É, você, você pode ser para 2025 também, né? Pode ser. É, em então, 2018, 2019, tá bom. A partir é. disso aí, fique no planejamento, fique pesquisando, olhe bastante vídeos todos os vídeos do TheOtic que nós temos no canal eles são bem informativos. Então você tem um mundo rico de informações na internet para você pesquisar. Aí depois entra em contato com a gente para bater um tela. Bom pessoal, espero que a gente tenha respondido as perguntas de vocês. Se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha, compartilhe. E não se esqueça, é, mande e-mail para o info Fale conosco que a gente vai trazer para vocês para a Austrália. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um beijo para vocês e tchau! Beijo, tio. Beijo tio! <risos>